por conta do, do projeto que a gente já faz, né? A nossa identidade africana. Daniel Garnier é rapper dos bons. O pessoal do Nono Mar já conhece, porque ele veio aqui o ano passado. E mandou umas rimas da música dele, que a gente estudou. Aliás, eu estudei aqui, estudei lá no meu. Nunca pra saber se isso é aula ou se é lazer está aqui com você, com você muito prazer Nono A até o nono E ou nono D, eu não sei Chamo lá os manos que gravaram um CD pra chegar aqui na frente Os caras de Piracicaba é terra quente Eles não tão quente, eles usam mente Chega aí o Pique é menino inteligente então licença pra chegar aqui, satisfação é Daquele jeito rodando coração Eu também sou, vai pular, você pode ver a forma a gente vai fazendo a rima, vem chegando, pós viagem Mostrando desse jeito, nosso rap não é sacanagem É coisa séria, mantém a poesia Eu quero sair, só que eu quanto aí. Porque a gente vai fazendo assim, na moral E vai mostrando desse jeito, o que é sensacional Prazer, eu sou o Pin, vou chegando no meu fim Fala pra ele, se favor, manda aí, fica aí é, é. Satisfação, rapaziada eu vou chegar, tá ligado, que é diferente O rap é envolvente eu Tô vendo uma rapaziada inteligente Competente E várias minhas bonitas Tá ligado aí, parceiro Eu vou chegar e falar é tudo Faz prazer, tá ligado É com respeito Que eu vou mandando aqui a minha rima tem conceito Pra chegar aqui e falar diferente O rap, eu vou fazer o rap e o repente Fazendo aqui a rima verdadeira Aí eu falo a chapa, nossa capoeira Cê tá entendendo? Aí satisfação, eu sou o e aí, yeah, rapaziada, oh, Muito prazer, satisfação, como ele já disse, eu sou o Alif Leite Eu não faço freestyle, eu não vou ficar fazendo essas zima aí que eu não sei Então deixa deixo pra quem sabe Eu vim aqui, eu sou apresentador da Batalha Central e da Batalha Cena do Louco. E aqui hoje a gente veio mostrar um pouco do nosso trabalho pra vocês Quem aí conhece a Batalha Central ou Batalha de MCs? <risos> Youtube.com barra Batalha Central, tem todos os vídeos lá Facebook barra Batalha Central também tem, é só chegar Então a gente vai apresentar um pouco do que acontece nas ruas Do trabalho que a gente faz nas escolas também Obrigado pelo espaço, peço licença para chegar Daniel Esse é o vídeo filmar é uma matéria sobre a Batalha Central A Batalha Central acontece 4 ela acontece uma vez por mês, toda a segunda, sexta de cada mês. Ela funciona da seguinte maneira, os MCs que vêm para cá, se reúnem, além de fazer freestyle, improvisar, que é a rima de improviso, eles fazem é, uma competição, um duelo entre, entre eles, e nesse duelo, quem compõe a melhor rima na hora, pela votação do público, é o vencedor. E cada mês tem um vencedor, um campeão, que leva para casa nada mais nada menos do que o título de campeão. Porque a gente não dá prêmio nenhum em remuneração, nada. E é só, pode chegar com, com vó, com neto, com filho. É tranquilo, o ambiente é bacana. Lazer gratuito e informativo. E a proposta da Batalha é, é simplesmente essa: é de reunir os amigos, trazer novos MCs para a cena e se fortalecer cada vez mais. Se você está vendo aí, espero que você venha curtir um dia. Fique à vontade, seja bem-vindo A Praça é Nossa, certo? E não é o programa do SBT. Curte ou rap ou funk curtir ou rap ou funk Então os dois levanta a mão Uma boa parte também né? Vocês sabem de onde veio o rap e o funk? Estados Unidos Estados Unidos, quem falou nos Estados Unidos? Aonde nos Estados Unidos? Quem sabe aonde nos Estados Unidos? Vá, vão chutando Na rua Nova York. Quem falou vocês já sabem tudo olha claro, pessoal. É, vocês sabem que situação surgiu o hip-hop em Nova York, no Bronx? na rua? Não? Opressão, exatamente. Quem morava, quem morava diferente, ou melhor, igual na maioria dos lugares do mundo, quem mora mais afastado do centro? A periferia. Quem mora na periferia? Os pobres, os negros, os baianos, os latinos, certo? E, e, a, e existia muita violência de jovem para jovem Negro para latino, latino para negro, negro para negro Uma violência, é, todos pobres brigando sem motivo Até que um cara que deu esse nome de rock Chamado Rock Cabambata. Teve um contato mais profundo com o conhecimento é, da sua origem, da África. E nesse conhecimento mais profundo, na verdade ele fez uma redação na escola pública e ganhou uma viagem para a África. Ele foi para a África de com é, tudo pago. graças à redação dele. E lá ele conhecendo mestres, griô, contadores da, da história afro, do mundo, falou assim, viu? Vocês estão brigando entre vocês, no bairro de vocês. Vocês estão se matando de graça. Vocês têm o mesmo problema, então vocês têm que se unir, não se matar. E aí ele começou a refletir sobre a participação dele em grupos, em gangues, e ele começou a pensar seriamente sobre isso. Pô, é realmente, a gente tem o mesmo problema, falta luz para todo mundo, falta lazer, falta escola, falta saúde, então por que, que a gente está. Além disso, a gente ainda se mata. E aí ele começou a passar essa ideia para a gangue dele e eles tentaram um acordo de paz entre.. Entre duas grandes que se enfrentavam. Não necessariamente esse cara, mas essa ideia chegou nesse assunto. Vamos tentar fazer um tratado de paz. Que, alguém sabe o que aconteceu nesse tratado de paz? Entendi. Era subir e parar com a guerra. E daí um cara, com uma influência do.. Alguém ouviu falar black partner? Alguém levanta a mão que ouviu falar de black quarters? Já ouviu? Que eram os, os deles que se juntavam para defender os seus próprios direitos e evitar opressão. E o Black Panther encaminhou um cara para evitar o um conflito de gangue. Vocês sabem o que aconteceu com esse cara? O cara morreu. E aí, depois do que, dele ter morrido para ele apaziguar o um conflito, vocês imaginam o que aconteceu depois? Ou não? Deu ruim? Deu ruim? Guerra de gangue? O que mais? Você sabe o que, é, o que eles fizeram? Eles ainda assim mantiveram o tratado e falaram assim, ó Mesmo de nós morrendo, nós não vamos revidar Porque esse gente não vai ter fim A gente vai manter o tratado até o final E aí as velhas começaram a conviver melhor na rua Quem falou rua? E a rua começou a ser um espaço de encontro, de, de dar as diferenças E eles já tinham o hábito de trazer os sons assim Fazer o um som, grafitar, e dançar e, e tudo mais. Nesse meio tinha um outro cara chamado, ele chamava o Rico Raccoon DJ do live Clive Ele tinha uma irmã, é, daqui a pouco eu lembro o nome dela, que me fugiu. É, enfim, eles queriam juntar grana para comprar material escolar e voltar para as áreas. E aí, eles falaram, pô, vamos fazer uma festa. E eles fizeram um flyerzinho da festa, marcaram o endereço da rua, um transmissão, o outro era tava. Era uma coisa assim, 80 centavos de dólar os meninos, 40 centavos de dólar os meninos, coisa assim, com palavras papel, caderno e tal. E aí, nessa festa, foi a primeira festa, assim, muito parecida com o que é hoje no nosso Hip Hop. O Five do Sim de Campbell, né? Campbell era um DJ e ele trouxe esse hábito da Jamaica, ele era um, um menino de 14, 15 anos jamaicano, que assim como vem muitos nordestinos para São Paulo, que tem uma oportunidade melhor, você quer que vários pais, os avós, ou até é, os próprios alunos nordestinos, e muitos latinos para os Estados Unidos também tentar uma chance melhor. E ele era um filho jamaicano, foi lá, foi os pais também uma chance melhor. E na Jamaica. Tinha um rolê que os caras colocavam umas caixas de som maiores do que o lugar eles faziam um som muito pesado e era o um espaço que eles trocavam ideia, faziam o som e, e também passavam os bônus no bairro o que estava acontecendo e tudo mais e ele veio que trouxe esse algo aqui para os Estados Unidos Só que o, o som da Jamaica, qual que é o som da Jamaica? Era uma coisa mais heavy, mais raga, mais escada, ah, uma coisa mais borneada assim, tá? E nos Estados Unidos, em Nova York, nos anos 70, qual era o som? A, a, ainda não, não. Quem que falou? James? Quem que falou? Jazz? Jazz o que mais? Também. Rock também. blues, blues uh, Funk. Mas não o funk da MCGB. É o funk do James Brown. Quem não conhece James Brown, levanta a mão. Você não conhece James Brown? Não sei, o resto não conhece é James Brown? Fale uma música do James Brown, que você conhece. Fale uma música do James Brown aí. Boa resposta. É, se fosse pequeno, eu poderia mostrar. Enfim, esse movimento foi o, o movimento Pro que o pessoal de grande começou a tomar consciência e ao invés de eles entrar em conflito físico, eles começaram a disputar na dança, na descompetagem, começaram a produzir arte gráfica nos muros. Nos trens, eles mandavam mensagem para a cidade inteira grafitando os trens, porque daí ele grafitava também, continuava no bairro inteiro e até o outro lado. E eles começaram a resolver de outra forma aquele conflito, aquela... É, é uma coisa que vocês também têm assim, ó, muito forte. Fogo. Então eles começaram a resolver o fogo deles de outra forma. Em vez de dar soco no um outro e dar tiro, ah, vamos fazer uma batalha de rima, igual a gente fez aqui. E daí era o um momento que eles tinham pra pensar os assuntos, para se aproximar, para ver que qualquer, o conflito não precisava chegar até o extremo da morte. Podia ser dialogado, podia ser dançado, podia ser ressignificado. E aí a história afro-brasileira começou. afro-brasileira não, né? afro-americana, o caso começou a ser re restaurado, igual a gente faz na escola hoje. Então eles começaram a fazer naquele momento que a gente faz na escola hoje: de trazer a história, de trazer as lutas. Porque, ó, para pra pensar. A maioria aqui tem pelo menos sangue em janeiro, não tem? Mesmo que na pele não pareça, não é? Agora pensa, foram milhões que chegaram aqui de navio, certo? Nos navios muitos já morreram de doença, certo? Nas fazendas muitos já morreram apanhando também de doença, é ou não é? E todos nós aqui somos filhos dos que não morreram. Então a gente tem uma história de resistência muito grande. Resistência em todos os sentidos da palavra. Dez da natureza de resistir aos maus-tratos, resistir à viagem, resistir à tristeza, até resistir ainda falando da cultura afro, no caso do nosso afro-brasileiro. E ela por essa importância, como, quando os negros chegaram no Brasil quando os índios foram integrados na sociedade urbana você eu já vi isso como a oficina da Elaine de todos os índios que os os nossos sobrenomes são de que? origem quê os nossos sobrenomes Santos Santos vem da onde <risos> Santos <risos> Santos é taikinha Santos, Oliveira, Ferreira, Ferreira é alguém que ferro, né? Oliveira é água. Né? Português. É. aí depois, depois tem alguns italianos, alguns, espanhol, espanhóis. Vocês já viram algum negro com sobrenome negro? Vocês já, viram, vocês já conheceram algum negro brasileiro com sobrenome africano? Não né? Nem com um sobrenome indígena Você já viu? Você nem sabe, nem sabe como é que é mais? É? Então Então o que eu quero dizer a história. Nós, é, tem muitos termos, muitos índios Mas os nomes não foram passados A história não foi passada E o O rap tem uma Uma, uma ideia de resgate da história, da origem, para a gente saber de onde veio e para saber de onde vai. Para a gente parar de, de se ofender e construir algo. E a Batalha Central veio disso. Oi, tudo bem? Eu queria perguntar quais são as influências de vocês, dos nomes, sei lá, que os artistas aqui do nosso, do nosso país? É... O meu... E aí? No, no meu caso, quando eu comecei, as minhas influências eram RZO, de X, depois eu fui conhecer os grandes, né, Tupac Snoop Dog Claudinho ah, Bochecha também, que me influenciaram, <risos> é verdade. É, esses foram os que me influenciaram na minha base, né, depois veio outros, né. É elicida, crioulo. Então, é... A minha... No rap, principalmente, é, o primeiro que, que eu ouvi foi Racionais. Eu morava em Minas, na sua edição de Minas. Eu morava lá e um amigo um amigo da edição, que estava morando lá, e falou, pô, vem cá, vou te apresentar uma parada. E botou um som Racionais, capítulo 4, versículo 3. E ali eu choquei, assim, não tinha visto nada Tão direto, com um diálogo, tão firme e tudo mais. E aí ele foi o primeiro com o rap. Aí depois veio Gabriel Pensador, aí eu comecei a pesquisar através disso. Só que antes disso, pô, eu gostava de pagode, de exaltação, Exalta Samba, Zeca Pagodinho, é, reggae pra caramba também, Conte Equilíbrio, Night Roots. Pô, tem vários, é, Na verdade não tem, eu não sou fruto. Ah, tipo, desde ter eu vim do hip hop e vim igual o tipo picha, assim, que, que já frequenta mais tempo. Eu conheci na minha adolescência, e lá em Minas, aí, ainda assim eu estava morando em Minas, e lá eu não tinha, tipo, na cidade que eu morava não tinha, não existia, ninguém falava, ninguém falava disso. E eu fui só ter proximidade quando eu mudei para Pirescaba, que aí eu conheci através de pesquisa, eu fiquei sabendo que tinha uma batalha lá, Aí falei, pô, vou, vou pesquisar, ver como é que é. Aí fui e adicionei o Garnet. Falei, pô, foi um bonecão, né? Falei assim, nossa. Trocar ideia, né? Trocar ideia esse negão aí, grandão aí. O cara deve ser boladão, vai. Cheguei pra trocar, o cara é um ator, tá ligado? E... Pô. Ele ah, é estranhoso, né? <risos> <risos> e, e aí as influências foi de tudo, assim, né? Música, mas música é brasileira é, Eu gosto de música nacional Eu não sou muito pegado, eu não, eu não entendo inglês Assim, é da hora as produções Eu sei que tudo vem de lá Mas pra mim, eu gosto de saber o que a pessoa tá falando tá É, senão... É. Não sou dançarino igual você, né Benzão? É, e é isso aí Gente, eu falo das suas... O primeiro contato com rap, acho que foi quando eu tinha 8 anos, ela chegou e me, me mostrou um som do do que eu me lembro. Aí, pô, eu gostei da batida, achei legal, eu passo aqui, não entendi a porra nenhuma. Mas daí ela foi lá pá, e me mostrou um outro som que é do Racionais, do disco Sobre no do Inferno. E era São Paulo, que é o que perdeu tudo. Foi uma exceção. Foi esse som, acho, que eu tive o primeiro contato com o rap, assim, com oito anos. Aí depois disso eu comecei a dançar. foi b-boy. Foi. Ah, nossa. mas, mas é, pai, ganha A perna do pai já não aguenta mais. Dancei durante seis anos mais ou menos. Ao som de África Bambaca, ao som de fatback. E James Brown, por aí vai nos punks. Aí. Aí a batalha eu só. Eu só fazia rima pra zoar. Só pra brincar com os parceiros, até acontecer a batalha central. Mas eu sou que nem o PIN, eu prefiro escutar música nacional, tanto que a minha influência maior aqui é, é o samba. Adoro o samba. Porque. Tanto por ser uma, uma coisa igual ao rap, porque tem versadores também de improviso. Não é só aquela coisa romantiquinha que nega o peça, aí tem uma diferença entre são Paulo e pagode também. E aí eu comecei a batalhar, foi em 2009, acho, foi isso, né? Aí eu desempecei na batalha, gostei muito disso, e estamos até hoje, fazendo acontecer essas paradas aí. Então, pra, só pra vocês que estão tá sintonizado, vocês vão dar um tema, e eles vão batalhar sobre o tema. deus ah, mais um tema. Muito fácil. Dificuldade. Mano. Negro, dificuldade e navio negrino. Ah. Então vai. O primeiro tema é negro. Só que eles valorizam só o valor conhecimento grego. E às vezes não a cultura. Por isso que levamos a caixa pra rua. Negro, tá na minha e na sua. Pele no rap, é dela, ela que ela tua Negro, então tipo black. Fazendo aqui o rap. Na base do mi-pec Falando da cultura, desse jeito aqui a verdade é ruim e crua O ser humano nasceu na África, depois veio pra América essa história na é prática Presta atenção, veja no livro didático, ou então pesquisa na REST e seja prático Também tem a biblioteca, não esqueçamos dos vídeos do povo Azteca Também tem o Maia, também tem o Inca, Alephinho é do Santana e Trinca Cê tá ligado, agora só para se é eu sou MC não vou... Aí, mas só para não ficar esquisito Faz barulho, tem achar o ar é de tipo bonito não tem raça, ah! não tem distinção Se trove, você não se uma charla o que trove Quem que separou essa parada Tem que fez é uma o cara é uma parada Quem Fala de dificuldade, é difícil viver na diversidade Ainda mais em São Paulo, nessa cidade Onde o que é negro por isso é necessário então humildade Também tem uma parte Por isso tem que ter escolaridade Pra poder obter a divinidade Eu vou falando pra você Que tem é negra e a não é só o LG É brega também, é da Europa Porque eles valorizam o preço só quando chega a Copa, pra chegar a Copa Vai chegar a Copa, para nos inimigos e daí eles querem morrer então, você penetra porque o cara que deixou eu lá embaixo com o tamanho dessa mente. Ah, e essa mente é muito grande, você sabe que a assim sua consciente também se expande? porque tem Por sem trabalho e educação não. O que está fazendo isso não a é condição, é a condição de ter uma casa boa, poder dar um conforto. Pra sua flor poder botar ela lá no céu, do castelo. Você sabe, meu parceiro e tudo fica belo. Mas não, tudo é ao contrário. Trabalha cego de um dias é no semana. Ele essa mensagem que é de paz Pra ver se a dificuldade sabe como faz Vai na paz Vamos na paz, na dignidade O professor falou de Návio Negreiro Já lá lembro daquele filme Amistade que eu assisti e ainda assisto no tempo inteiro Que retrata todo o sofrimento Porque eles batem, não tem argumento E é um avião que fica no violento E desse jeito Expressando o alertos Na maneira de falar, de interagir se vocês gostaram, por favor, comecem a reagir. Não vou fica só sorrindo, agora é você, a gente que vem vindo. No Brasil aqui tem que ter muito café, o transporte tá tão caro, eu tô querendo andar a pé. Só que a minha gasolina é do café, eu sempre ando acompanhado de óleo de mulher. O melhor mano de ser humano, agora a minha parceira que chega chegando. viver a vida sem todo eu esse preconceito viver, respeito sempre, educação a todo vencer, um momento, vamos viver a vida sem olhar chegar, para trás viver o um mundo com respeito e preconceito e paz eu vou viver eu vou vencer vou chegar lá lutar o racismo é só pra pessoas e se você é uma delas, pare nesse instante. O Brasil é formado por várias etnias. Brancos e desesperados estão na sua família. Mano, bagulho é neguitude, mas brancos não se ilude. Porque é tanta na maior satisfação. Muitos falando de nada, fazendo discriminação. Porque esse é o meu conceito. Muitos achando que é tá e fazendo um preconceito. Mano, os caras vêm no doceano, os portugueses vêm castigando os africanos Então pare foi se duas vezes, antes de xingar o povo A história foi eles que fez O Brasil precisa de menos preconceito Porque todo mundo tem o seu direito Não interessa se é preto branco O racismo está em todos os cantos Principalmente na periferia Porque pessoas vão lá, porque não tem energia. Educação e respeito não é o que falta E é isso que me exalta Sem emprego por causa da cor da pele Mas calma mano, não se esquece Porque já viemos de várias lutas Tá ligado, todos aqui mantemos a conduta Por que que eu saiba já acabou a escravidão? Olha, quanta gente famosa, tudo podre de dinheiro, gente preconceituosa Se eles soubessem de onde eles vieram, eles calariam a boca e ficavam o que é Tá ligado a minha improvisação? E a zoeira tá ligado, parceiro. Que eu vou andando nessa fita porque eu sou cristalheiro. Então você viu? Olha o tamanho disso. Esse é moleque tá até aparecendo